Opa! Beleza? Fazer umas pedras aqui no pirangueiro. Olha o Danilo aí. Que alegria. Fazer um trabalho aqui, um grafite aqui, fazer umas pedras aqui. No rancho do meu amigo pirangueiro. Passando o fundo, começar a demarcar. Tá piscando o bagulho? Chama! Chama! Tem que tirar o carro né, Aqui não vai voar muita poeira não Vai voar muita poeira não Acabei de tomar um rola <risos> Bagaceiro da bexiga véio. Tomei um capote aqui, ó a escada ali, ó. Descuido da bexiga. Acabei escorregando. Né? Isso que eu falo, um vacilinho bobo. Ainda bem que não.. Aparentemente não aconteceu nada de grave. Né? Mas bora continuar.